18º Domingo do Tempo Comum Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Naquele tempo, quando Jesus ouviu dizer que João Batista tinha sido morto, retirou-se num barco para um local deserto e afastado. Mas logo que as multidões o souberam, deixando as suas cidades, seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e cheio de compaixão, curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe, Este local é deserto e a hora avançada. Mande embora toda a gente para que vá às aldeias comprar alimento. Mas Jesus respondeu-lhes, Não precisam de se ir embora. Dá-lhes voz de comer. Disseram-lhe eles, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. Disse Jesus: Trazei-nos cá. Ordenou então à multidão que se sentasse na relva. Tomou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos ao céu e recitou a bênção. Depois, partiu os pães e deu-os aos discípulos. E os discípulos deram-nos à multidão. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram encheram doze cestos. Ora, os que comeram eram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da Salvação. Então, acabamos agora de ouvir esta passagem de São Mateus, e eu começo por propor assim um exercício de imaginação. Se quiserem, até podem fechar os olhos ou não, Mas o exercício de imaginação seria este. Com os dados que temos na mão, com aquilo que já, que já ouvimos desta passagem, podemos imaginar este anoitecer, fim de tarde, ali a pôr-se pôr o sol, e Jesus a afastar-se, cada vez mais afastado das cidades, juntamente com este grupo de apóstolos, e a multidão constantemente atrás de Jesus e deste grupo, por todos os sinais que Jesus vai fazendo, seduz e encanta esta multidão que o persegue. Acontece que, no meio desta confusão, os apóstolos começam-se a perceber que esta multidão é uma multidão, de facto, numerosa. São cinco mil pessoas. E os apóstolos começam ali a dar um toque a Jesus, a pensar, espera aí, este homem tem que, ter, tem que estar consciente do que está aqui a acontecer. Nós estamos nos a afastar das cidades, está a anoitecer, é preciso alimentar esta multidão, porque não vai ter tempo de comprar alimento. E então aproxima-se de Jesus, dá-lhe um toque, olha lá, são cinco mil pessoas. Não vamos conseguir, manda-os embora porque eles têm que comprar, o que comer, o que jantar, o que for, não é? E Jesus tem esta pergunta, o que é que há? Um deles responde, olha, temos aqui cinco pães e dois peixes E a resposta de Jesus podia dizer, realisticamente, olha, afinal não dá, temos que mandar esta gente embora. Não? E diz, então, dai vós mesmos de comer. Vão ver aqui o embaraço destes grupos de apóstolos, como é que eu vou dar de comer esta multidão com o que tenho, com o que nada que tenho, não é? Então a primeira frase que podíamos ficar seria esta, cinco pães para cinco mil pessoas. Esta desproporção, esta desmedida, que não passa pela cabeça de ninguém, não é? Só mesmo pela cabeça de Jesus que percebe que aqui vai acontecer uma coisa extraordinária. Depois esta expressão também de Jesus, trazei-me os cá, ou seja, Jesus aproveita sempre o que há, não se lamenta, não... aproveita. Então, o que é que eu proponho agora? Primeiro, aquilo que Deus nos pede é sempre, sempre, sempre, sempre superior às nossas capacidades, às nossas forças. Basta uma atitude levar até Jesus o que temos e o que somos. Que não é menos exigência, não sei o quê, mas é uh, o que tenho o que sou. Passando por Deus, multiplica-se e dá de comer a multidões. Basta que nós arrisquemos com fé e com confiança e com esperança. E não ter medo destes gestos de humor de Jesus, não é? Deus também tem aqui o humor depois põe-nos à prova, não é? da nossa vida, coisas que a gente julga que não somos capazes de fazer, coisas que nos pedem diariamente. Então, olha, eu vou propor assim dois exercícios. O primeiro é este. Vou recordar uma situação em que eu arrisquei, eu julguei-me não capaz de fazer tal coisa, há coisas que nos pedem, eu arrisquei e, afinal, consegui. Acho que pode-nos fazer bem assim recordar um episódio em que alguém me pede uma coisa e eu digo é, isto não consigo, não vou conseguir. E que arrisquei. Arrisquei porque alguém insistiu, porque alguém temou, porque faz, vá, avança. De recordar assim um episódio e ver como eu afinal sequer sou capaz, não é? Se quero e confiando em Deus, sou capaz. O segundo exercício é este, que é qual é aquela coisa seja em casa, no meu grupo de amigos, seja no grupo de catequese, o que for, em que parte da minha vida, assim, concreta, eu posso arriscar mais? Às vezes aqui com medo, dar-me a conhecer, mostrar o que sou, quem sou, às vezes ou por vergonha, ou por timidez, ou por o que for, onde é que eu posso arriscar mais? Pensar assim numa coisa concreta e nesta semana, bom, experimentar, não ter medo, arriscar.